De qualquer coisa, a cada terceiro rubro negro. Agradecer o carinho, o amor, o respeito que cada um durante esses dois anos me deu. Sinto que fui muito amado, cuidado, protegido por cada um. Vocês me deram a... a oportunidade de sentir o que é ser Flamengo, o que é jogar no Flamengo, do que é ser campeão pelo Flamengo. Quero agradecer... Dizer tchau, até logo, adeus, sei lá como vocês quiserem entender, não é legal. Como eu falei, eu sei que a vida é feita de ciclos, que uns se fecham, outros se abrem, como na vida. Mas muito obrigado. Obrigado, Flamengo. Obrigado às comissões técnicas. Obrigado aos jogadores. Muitos falam do meu momento. Mas para que esse momento bom, essa fase boa que eu tive aqui, pudesse ter acontecido, foram vocês, atletas, vocês fizeram isso acontecer. Porque eu precisei de vocês e eu só recebi amor, carinho, respeito, confiança. A gratidão que eu vou ter por vocês. serão pro resto da vida. Cada funcionário. Meu muito obrigado. Obrigado pelo, pelo sorriso. Obrigado pelo abraço. Pelas entrevistas. Pelas matérias. Pelos cafés. Por um monte. <risos> pelas ideias. Foi dois anos. Mas... que foram intensos. Eu senti saudade de cada um. Não tem como, né? Mas, mesmo de longe, estarei torcendo por cada um. Vocês ganham títulos. Ganham... Jogos. Levem... Esse clube a patamares muito mais altos do que ele já está. Meu, muito obrigado. E até a próxima, filho.